Vou explicar para vocês o que foi feito aqui nessa edição. Presta atenção, já começa aqui logo no começo das cantadas com o, os pialados, os plios né, de alerta para o filhote prestar atenção no canto. Aí já vem logo uma cantada aqui, uma cantada completa e depois um canto de resposta. É bem importante falar para vocês sobre o canto, o canto de resposta da para o pássaro a impressão que existe mais de um pássaro no mesmo ambiente. E de canto para canto, ficou aqui em média de 2 segundos. Aí depois você vai ver aqui a média de 1 um segundo, 5 é, segundos. E aí vai. E aqui novamente você volta a ouvir os pialados. Aqui você vê que tem um intervalo um pouco maior, canto de resposta e tudo mais. É importante falar para vocês também sobre isso aqui, o que vocês estão vendo é uma cantada que vai tocar apenas no lado L do, do seu equipamento e a outra cantada vai cantar aqui no lado R do seu equipamento de som para isso funcionar é necessário que você tenha o equipamento ligado aí no estéreo uma hora ele toca em um alto-falante, em uma hora ele toca em outro alto-falante. Isso é importante. Deve ficar um alto-falante numa distância é, pelo menos de 5 metros de um para o outro, em, pre, de preferência um embaixo e outro em cima, e ligado no estéreo para tocar apenas um lado e depois tocar do outro lado. Isso é importante aqui, mas tomar muito cuidado. É bom falar para vocês, tomar muito cuidado de nunca deixar dois alto-falantes ligados no mesmo tempo, porque quando eu tocar assim, vai dar o delay de som e aí pode prejudicar o pássaro. Então, é importante falar isso para vocês. Bom, aqui nessa sequência foi feito é, uma hora de cantadas dentro dessa variação aqui que vocês estão observando e depois ele vai ficar aqui simplesmente, ele vai ficar 10 minutos. 10 minutos em total silêncio. Até uma próxima edição.